Oi gente, vou ensinar para vocês a receita perfeita para o verão, um Frozen de frutas vermelhas termogênico. Para essa receita você vai precisar de frutas vermelhas congeladas, aqui eu estou utilizando 200 gramas, um sachê de Ritamp e 20 ml de água. Em um processador, coloque todos os ingredientes. O Ritamp é um mix de especiarias que age sinergicamente para várias funções do nosso organismo. Acelera o nosso metabolismo. A água é bem pouca mesmo, apenas 20 ml, o que equivale a uma colher de sopa. Está pronto! Agora é só servir! Para mais receitas como essa, se inscreva no nosso canal!